No vídeo anterior, apresentamos as principais figuras da linguagem na língua portuguesa e como elas funcionam. Neste vídeo, nós vamos aprender as figuras de linguagem em libras. Vamos lá? Primeiramente, quero esclarecer que, na prática da Libras, não se objetiva utilizar as mesmas figuras da linguagem da língua portuguesa, pois são distintas. Nesse momento, nosso objetivo é apresentar na prática no uso das figuras de linguagem em Libras. Lembre-se, é extremamente importante compreender que a Libras tem a sua estrutura gramatical própria, é uma língua viva e como qualquer outra língua é possível utilizar desses efeitos, tanto no discurso sinalizado, como também na tradução do texto de uma língua fonte, como por exemplo a língua portuguesa, para uma língua alvo, que é a língua de sinais. O conceito de gêneros é definido de diferentes formas, por isso, neste momento, escolhi compreendemos o conceito de gênero segundo Braith e Rojo do ano de 2001, citação da página 9. Eles definem que são formatos do texto, Formatos do texto? Sim, um texto tem seus diversos formatos e esferas de circulação. Ou seja, para cada uma dessas esferas do uso do texto. São áreas de uso da prática social diferente. As esferas de circulação são classificadas em cotidiana, artística, escolar, imprensa, publicitária, política, jurídica, produção e consumo e também midiática. Isso significa que o texto sim pode ter uma esfera de circulação conforme o seu uso e são executadas de diferentes maneiras. Agora vamos conhecer alguns formatos de texto em uma esfera de circulação. Vou apresentar apenas um exemplo. Na esfera de circulação cotidiana. Em uma esfera de circulação. Vou apresentar apenas um exemplo. Na esfera de circulação cotidiana. Nela estão presentes, por exemplo, o currículo, um diário, as piadas e até mesmo, trava-línguas. Existem gêneros de um texto em libras? Sim. Segundo a autora, Spence, Com a publicação do ano de 2001, página 71, ela nos apresenta que os gêneros do texto em Libras não são tão bem definidos como são em português. Observem a citação. Uma curiosidade. Vocês sabiam que os gêneros literários em libras têm três classificações? Narrativa, humor e poesia. Vocês sabiam disso? Interessante, não é mesmo? Em resumo, os textos do gênero literário têm as suas características linguísticas e culturais, conforme cada falante ou sinalizante daquela língua. Essas construções têm inúmeros efeitos no discurso que promovem uma estética. Essa estética são efeitos do discurso que podem ser tanto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 inúmeros efeitos no discurso. Por isso, a partir de agora, vamos refletir. Imagine que você, enquanto profissional da área, precisa produzir um texto da língua-fonte, ou seja, um texto que está em língua portuguesa, para a língua-alvo, que é a Libras ou a língua de sinais, por meio de um gênero literário. E eu te pergunto. Quais seriam suas estratégias tradutórias? A segunda pergunta. Como posso aplicar no uso das figuras de linguagem em libras? Na perspectiva da musicalidade e suas traduções? Nos próximos vídeos estudaremos. Observe. Até mais! Abraços sinalizados!